E aqui é a Nia, e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma provável nova série. Bom, o que temos aqui? Como vocês estão vendo aí no fundo, eu estou construindo uma personagem, The Sims Mobile. E qual é o propósito dessa série? Eu estou criando os personagens de Clash Royale pra jogar no The Sims. Pra criar tipo uma família, sabe? para criar... Amizades entre eles e tudo mais. A personagem que eu estou criando agora, adivinhem que, qual é? Adivinhem? Arqueira. E eu estou pensando em colocar o nome com as primeiras letras do nome do personagem no Clash Royale. Por exemplo, Arqueira. Começa com A e R. Então o primeiro nome dela vai começar com A. E o segundo nome, o segundo nome dela, que é o sobrenome, né, vai começar com R. Eu escolhi Ana Rodrigues por enquanto. E bom. Vamos fazer aqui com ela. E a história dela é o seguinte. Ela tava lá batalhando, né? No Clash Royale, disputando tudo. Pra conseguir, mais, pra conseguir ganhar dinheiro, essas coisas. Pra se enfrentar mesmo. Como se fossem aquelas batalhas em que você ganha dinheiro, sabe? Lutas e tudo mais. Que, em que você tem recompensas. E o que aconteceu? A tia dela faleceu e tipo assim, ela é a única a última da família então ela teve que voltar pra casa pra cuidar da casa da família e tudo mais e como ela já tinha ganhado dinheiro e ganhou essa casa, ela falou ah, vou parar, vou quietar um pouquinho né? parar de disputar nas arenas, porque isso corre risco de vida e eu vou quietar, ficar em casa tranquila, de boa conhecer novas pessoas e tudo mais e vou começar a trabalhar em uma outra coisa, em uma outra área. Bom, então é isso, essa é a história dela, assim, no começo ela quer ter uma nova vida, mais normal, sabe, mais simples. E, bom, essa é a primeira personagem que eu tô criando. E não tem muitas opções de coisas aqui no The Sims Mobile, mas vamos com o que tem, né, vamos com o que tem mesmo. E eu espero que vocês me digam qual o próximo Personagem de Clash que você quer aqui pra série Então comenta aí embaixo qual que você quer E me diz qual que você quer mesmo Que aí no próximo episódio eu já trago Ou eu já pergunto pra vocês nos cards e tudo mais Pra ver qual que vai ser o mais votado por vocês Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo e de comentar pra mim que você gostou da ideia e comentar também qual o próximo personagem que eu devo trazer pra série. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!